A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Querido, o vídeo de hoje é poderoso. A Arca de Deus. Querido, a arca que todo mundo fala que sumiu, eu sei onde essa arca está, fica comigo até o final que você vai ver que algo poderoso na Terra. Antes de começar esse vídeo... Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho, aquele que está tremendo, para você ser notificado quando a gente fizer vídeo, Tá sendo vídeo no Enxamas quase todo santo dia. Compartilha com cinco pessoas e comenta só os prósperos, os transbordantes, e aqueles é que são ricos em Deus fazem isso, queridos. Lá em Êxodo 25, quando Deus chama Moisés para fazer o tabernáculo, Deus dá algumas diretrizes, Deus diz como que seria o tabernáculo e cada utensílio. Deixa eu falar de um utensílio só. Deus diz assim para Moisés, eu quero a arca, que seria a arca da aliança que ficaria no Santo dos Santos. Deus diz quantos côvados seria de altura, de largura, e o comprimento, Aí Deus, até aí tudo bem. Mas aí Deus fala ah, o tipo de madeira. Deus fala assim, Moisés, é madeira de cetim ou madeira de acácia? Moisés fala assim, imagina o Diabo, senhor. De acássia? Não pode ser cedro? Deus fala, não. Não pode ser marfim? Deus fala, também não. Moisés, por que não acácia? Porque acássia, senhor, é uma madeira cheia de nó. É uma madeira que quando cresce vai trançando ela fica espinhenta. Não tem como trabalhar com essa madeira. Nenhum artesão na terra escolheria a caça. Eu acho que só se enganou na madeira. Ela não dá uniformidade. Deus fala, é essa madeira que eu quero. Mas por que, senhor? Quem vai trabalhar nessa madeira? Deus fala, eu já chamei, escolhi, enchi do meu espírito a Bezalel, filho de Uri, neto de Uri, da tribo de Judá e a Oliabe, para já capacitar eles para trabalhar nessa madeira. É, Senhor? É. Mas madeira é difícil desse jeito. É essa madeira que eu quero. Tá bom, você escolheu, beleza. Aí, quando a madeira está pronta, a arca está pronta, Deus fala: Moisés, tem um detalhe agora. Qual, Senhor? Reveste ela de ouro por dentro e por fora. Senhor? Qualquer madeira que eu derreter o ouro acima de 250 graus e colocar em qualquer madeira, essa madeira não suporta, Deus fala, a madeira de acácia suporta. Aleluia. Querido, essa madeira somos, somos eu e você. Somos nós, cheio de nó. E tem um detalhe, a madeira de acácia é uma madeira incorruptível, ela não se corrompe. Ei, olha pra mim. Madeira de acácia não se corrompe, pode pôr no deserto, pode ser, ela é incorruptível. Nem Moisés recebeu habilidade para trabalhar com aquela madeira, escute. Trabalhar com esse tipo de madeira só pessoas que Deus chamou, que Deus ungiu, que Deus encheu do Espírito dele, porque essa madeira é eu e você que é difícil é de nós, mas Deus levantou. Pessoas com uma habilidade do céu, com uma capacitação divina, para trabalhar com essas madeiras cheias de nó, cheias de espinho, que dá trabalho, mas que não se corrompe. Ei, qualquer madeira que colocar o ouro derretido, ela não suporta, mas a madeira de acácia é a única, eu disse a única madeira que suporta o ouro derretido para ser revestido por dentro e por fora. Escute aqui, você na presença de Deus é a única pessoa que suporta o Peso da glória do Senhor. Qualquer outra pessoa não aguenta e morre. Usar tocou na arca e morreu. Porque não era madeira de acácia, revestida por dentro e por fora. Aqueles betsemitas de olharem para a arca morreu. As pessoas tinham medo só quando a arca estava presente. Quando Israel foi enfrentar os filisteus. O tremor foi tanto que eles tinham medo. E olha que Deus não estava presente com eles. Escute perderam aquela arca de madeira, mas você foi encontrado. Você é a arca de Deus na Terra. Sabe por quê? Porque é na arca que Deus põe o maná, o glória, o maná vivo que desceu do céu está dentro de você. É na arca que Deus põe a vara de Arão. É fala de sacerdócio e fala de fruto. É lá que Deus põe as tábuas da lei que fala do estilo de vida de alguém que conhece a Deus. Eu escreverei as minhas leis na tábua do teu coração, você é a arca de Deus que carrega o maná vivo dentro do pote de ouro, que fala dos dons do Espírito, que carrega a vara de arão que floresceu, que fala de um ministério sacerdotal cheio de fruto e que carrega os mandamentos do Senhor, é você que é a arca de Deus, as pessoas perderam aquela arca, mas Deus achou você e é em você que Deus Caminha na terra, Deus toca através das suas mãos, Deus vê através dos seus olhos, Deus fala através da sua boca, Deus ouve através dos seus ouvidos e caminha através das suas pernas e habita dentro de você. Você é madeira de acácia, cheia de nó, mas não se corrompe. Você é madeira cheia, espinhenta que ninguém escolheria, mas Deus te escolheu, ei, você que está nessa depressão, querendo entregar o pastorado, querendo entregar o ministério de louvor, querendo entregar o cargo, ei, Deus escolheu você, e as pessoas que você está liderando, é madeira de acácia, dá trabalho mesmo, tem nó, não dá uniformidade, porque Deus escolhe cada um como quer, Deus não quer em série, Cada um dentro da sua individualidade, Deus usa cada um como quer. E Deus te escolheu para isso, madeira de acácia, para fazer de você a arca de Deus. Você olha para alguém cheio de nó, você olha para alguém espinhento e fala, não tem jeito, Deus fala, não tem jeito? Eu já escolhi gente para trabalhar nele, eu já escolhi gente para trabalhar nela, ei, essa madeira de acácia Deus vai trabalhar nela e ela vai virar arca de Deus. E Deus vai vir com a sua shekinah vai vir com o seu kabod, e vai vir com o kadoshim, e vai habitar. Jesus falou assim, ó, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu e o Pai viremos dentro de você para fazermos morada. Você é arca de Deus. É tempo de você voltar a ministrar é tempo de você voltar a pregar, é tempo de você acreditar que Deus te escolheu, ei, não entrega porque os, aqueles estão dando trabalho, não entrega porque tem gente com um monte de coisinha, de de, de cheio de nó, porque Deus te escolheu, te capacitou para trabalhar nessas madeiras, porque elas vão virar a arca de Deus, e aquele que eu te dá trabalho, vai ser motivo de orgulho, fica com essa palavra, se essa palavra te abençoou, fez sentido, Compartilhe com cinco pessoas, com cinco pastores com gente que a gente tem carro, que tem chamado, tem ministério. Ei, sua família vai virar casa de Deus. Sua empresa vai virar casa de Deus, que Deus te chamou. Compartilha com cinco pessoas, se inscreve no canal, clica no sininho. Eu like, até agora você não apertou o like, eu não acredito nisso. Um vídeo desse você não, não apertou o like. Manda para quem tá com depressão, para quem entrega o cargo, para quem tá querendo suicida, manda para o sim, no mínimo cinco pessoas. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações.